Você já se perguntou por que os gatos dormem tanto? Acontece que, assim como os humanos, os gatos também gostam de ter uma rotina organizada. Depois de um momento de brincadeira, os bichanos adoram buscar uma cadeira macia, um sofá quentinho ou o colo do seu dono para tirar um bom coxinho. Não se preocupe, venha descobrir essas e outras curiosidades sobre os bichanos. Qual é a quantidade normal de sono para um gato? o número de horas que o seu gato precisa dormir e o sono padrão dele mudará conforme eles envelhecem. Exemplo, os gatinhos, os gatinhos dormirão a maior parte do dia com algumas breves manifestações de energia entre as refeições. Gatos adolescentes podem ter sonos erráticos, combinados com períodos de brincadeira intensa. Gatos adultos tendem a ter horários de sono mais definidos, em média cerca de 12 a 20 horas de sono por dia. Gatos idosos tendem a ter menos energia e mobilidade reduzida, o que significa que dormirão mais do que os gatos mais jovens. Você descobrirá que, assim que seu gato atingir a idade adulta, ele começará a formar um padrão de sono e vigília. Você pode notar que seu gato acorda um pouco antes de você pela manhã. Gosta de comer e se socializar por uma ou duas horas e depois volta a dormir enquanto você continua com seu dia agitado. Seu gato dorme muito? Gatos dormem quantas horas por dia? Estudos mostram que felinos dormem de 15 a 20 horas diariamente. Isto é, em geral, gatos passam aproximadamente 2 terços do dia de olhos fechados. Então sim, seu gato dorme bastante. Mas isso é normal. É um comportamento padrão para todas as raças, inclusive peças, siameses e bichanos sem raça definida. Então, por que o gato dorme tanto? Essa é uma pergunta difícil. Até especialistas não sabem ao certo como responder. A verdade é que os gatos, os gatos domésticos ainda guardam muitas características selvagens. É por isso que gatos adoram brincar de caçar, ou se escondem atrás da porta para atacar. Isso acontece porque eles estão treinando para uma ameaça real. Alguns estudos mostram que é por isso que esses animais dormem tanto. Apesar de passarem muitas horas de olhos fechados, na verdade os bichanos estão bem atentos e podem reagir a qualquer sinal de perigo. Como passam menos tempo em sono profundo, precisam de sonecas maiores para se recuperar. Gostou do vídeo? Curte e compartilhe com seus amigos. Abraço.